Oi gente, estou aqui hoje para falar sobre o curso Minha Melhor Estratégia. Será que ele realmente funciona? Será que ele funcionou para mim? E será que ele vai funcionar para você? Depois da vinheta, a gente volta de dentro do curso Minha Melhor Estratégia. I never made it, but I know how it Esse é o canal Portal para o Sucesso, o canal que vai ajudar você a ganhar dinheiro pela internet através do seu celular ou computador. Eu sou Paula Florindo, empreendedora digital, para quem ainda não me conhece, estou aqui no canal todas as terças e as quintas com vídeos que ensinam você mais sobre o que é o marketing de afiliados, ou seja, como você ganhar dinheiro através do seu celular. É, hoje eu estou aqui novamente pedindo para vocês para se inscreverem no canal para que vocês possam ajudar o nosso canal a crescer, então é uma via de mão dupla, eu ajudo vocês com os conteúdos que eu trago toda semana. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, não esqueça para ajudar gente o canal a crescer e eu vim com mais vídeos para vocês. Deixe seu comentário de assuntos que vocês querem que eu possa trazer para vocês toda semana, que eu tô atenta ao que vocês estão pedindo, ok? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o um aquecimento da Black Friday. Tá chegando aí o mês de novembro e vocês sabem que a gente tem Black Friday de vários produtos no mercado do Brasil. Então, dia 1 de novembro eu vou ter uma promoção do curso que eu vou falar para vocês agora no vídeo. Que é o curso da minha melhor estratégia, que foi um curso que mudou a chave para mim sobre como trabalhar no YouTube. Eu ouvi as pessoas falando sobre vídeo review, sobre como ganhar dinheiro no YouTube, sobre a monetização do YouTube. E eu não entendi o que, que era. E comecei a ter curiosidade e vi que hoje as pessoas estão procurando muito migrar para o YouTube. Porque... É uma mídia que trabalha para você 24 horas. Você solta o vídeo e ela fica trabalhando para vocês 24 horas. Então, nesse curso eu vou falar, ou nesse vídeo, eu vou falar sobre o curso que eu adquiri do Jefferson, minha melhor estratégia, ele é um cara super gente fina, tem um suporte maravilhoso do curso. Ele te atende, assim, super rápido, se você falar com ele pelo WhatsApp, tem um suporte pelo Facebook. É uma pessoa super atenciosa, é difícil de você encontrar pessoas nesse ramo assim. Então, ele te ajuda, ele não só quer vender o curso dele, mas como ele quer te ajudar também. Eu vou te mostrar o que, é que a gente aprende nesse curso, tá? O que, é que eu aprendi? eu aprendi sobre o vídeo review para quem ainda não entende o que é o marketing de afiliados ele vai te pegar pela mão ele vai te ensinar do beabá, ele te ensina super super super simples uma linguagem que ele usa que você entende perfeitamente então ele te ensina como você faz o seu instagram como você escreve no perfil do seu instagram como você vai trabalhar com o YouTube, né? Esse curso é mais voltado para o YouTube, mas ele te ensina também como você trabalhar com o Instagram. Então, é, é super completo. Ele te ensina a editar vídeo, gente. Coisa que a maioria dos cursos não ensina. Ele te ensina a baixar os programas, a editar os vídeos. Ele te dá de brinde, de bônus, algumas capas de thumbnail feitas, tá? Algumas capas para você montar o seu canal já já pronta só para você fazer algumas edições. Então, assim, é, é super completo. Ele tira todas as suas dúvidas. O suporte dele é maravilhoso. Sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu chamo ele no WhatsApp e é super rápido. O curso dele, ele custa 167 reais. Mas antes da Black Friday, vai ter um aquecimento. Aquecimento Black Friday. Para o curso dele, que vai ser mais barato do que no dia da Black Friday. Ele vai fazer. Black Friday do curso dele, mas antes da Black Friday ele vai fazer um aquecimento. Não vou falar para vocês o preço, porque nem eu sei ainda, mas eu sei que vai ser bem mais barato do que na Black Friday. O curso vai, vai ser super em conta, um desconto espetacular, mas vai ser somente no dia 1 de novembro, das 9 horas da manhã até as 22 horas. Então, gente, eu tenho aqui um link abaixo aqui do WhatsApp, para quem se interessar de saber sobre esse curso. Vai ficar na lista de espera. Porque no dia 9, no dia 1 quer dizer, às 9 horas da manhã, vai sair o link de compra. Então, quem tiver interesse, corre lá pra ver o que é, pra ver como é que é. Porque eu garanto pra vocês, gente. Vocês vão começar a ganhar dinheiro no YouTube através desse curso. Ele fala também até sobre a monetização do YouTube. Porque além de vocês ganharem dinheiro com... Vendas no YouTube, vocês ganham dinheiro também com a monetização do YouTube, se vocês não sabem, né? Ele te pega pela mão, te ensina como você faz o seu canal do YouTube. A maneira correta, como você faz para monetizar o seu canal. Então, é um curso super completo. Eu estou amando. Eu ainda estou fazendo, eu não terminei ainda. Mas eu já estou colocando em prática. Eu já coloquei vários vídeos reviews no YouTube. Já trabalho com esse meu canal de nicho, né? Então, eu estou aperfeiçoando o meu canal com as técnicas que ele ensina de CEO, então eu estou amando o curso, vou mostrar para vocês agora na tela do computador quais são as ferramentas que você vai trabalhar no, nesse curso, né? quais são as aulas, os bônus, São hoje ele tem, acho que eu não me engano, 115 aulas, mas ele sempre está atualizando os conteúdos dele, então tem alguma novidade, alguma coisa, ele vai lá e atualiza, a gente tem suporte pelo WhatsApp, pelo Instagram, tem grupo de alunos, pelo, pelo... como é meu Deus, o nome, é, é... que tá bombando hoje nas redes sociais, o Telegram, a gente tem um suporte para alunos pelo Telegram, então assim, é completíssimo, eu não tenho o que reclamar desse curso, ao contrário, do, do que, não tenho o que falar mal, só tenho o que falar bem, o Jefferson era uma pessoa, é uma pessoa super humilde, ele era pedreiro, tá, ele começou a trabalhar no marketing digital ainda pedreiro, e começou a fazer as estratégias dele. Ele fez cursos e cursos, então ele montou esse curso da melhor estratégia que ele conseguiu para trabalhar com o YouTube. Então, gente, no meu, na tela do computador, vou mostrar para vocês a fundo, por dentro, o curso Minha Melhor Estratégia. Vamos para a tela do computador? Oi, gente, estou aqui dentro da tela do meu computador. Eu quero mostrar para vocês por dentro desse curso como é que é, tá? O curso, ele tem 115 aulas, vocês estão vendo aqui que eu comecei a fazer ainda nem terminei, porque é muito conteúdo. É, vamos começar aqui, tem o um módulo 1, um, que é o um módulo de boas-vindas, tem 6 aulas, ele fala sobre mentalidade. O módulo 2, produtividade, ele tem duas aulas. O módulo 3, ele ensina você a criar o seu cadastro nas plataformas, Hotmart, Monetize. Deixa eu abrir aqui para você ver, ó. aqui, ó, vendo? No módulo 3, ó, tem 4 aulas. Ó, ele, ele ensina você a criar o seu e-mail, o seu cadastro nas plataformas. O módulo 4, ele vai falar sobre os melhores nichos de mercado. Esse módulo aqui, ele já tem 7 aulas. Tá? O módulo 5, aqui ele está começando as estratégias. Tem 23 aulas. Tá? O módulo 6, aqui ele vai falar sobre as mídias sociais. É Facebook, como é que cria a conta, como é que cria a página, quem ainda não entende de Instagram... Criando é, é, é, a página na bio, te ensinando bem direitinho como montar a sua bio. Criando conta no Twitter, no LinkedIn, no Top Buzz. Aí compartilhando os vídeos com as mídias para dar mais visualizações, tá? O módulo 7, aqui ele fala de copy para iniciantes, que é uma parte super importante para quem trabalha no marketing digital. É copy, é primordial, Tá? O módulo 8 é o crescimento da estratégia. O módulo 9, ele fala sobre o poder do WhatsApp, que hoje em dia a gente vende muito por WhatsApp. A gente fecha a maioria das nossas vendas através do WhatsApp, né? Ó, são seis aulas falando sobre isso. Aqui a parte super importante para quem ainda não sabe, ele está falando aqui sobre as edições de vídeo. É um bônus, tá? Como você vai fazer as suas edições. Ele dá alguns bônus aqui de thumbnails e capas, ó. Ele te dá aqui para você baixar algumas capas já feitas, alguns thumbnails já feitas. O módulo 12, que, é, ele te ensina como criar vinhetas para os seus vídeos. O módulo 13 é sobre vídeos animados. para quem quer trabalhar com o YouTube e não quer aparecer, a gente pode trabalhar com vídeos animados, tá? O módulo 6, que é muito importante, gente. Ele vai ensinar vocês a criar o seu e-book, que é, é muito difícil. A maioria dos cursos não ensina a criar o e-book. O módulo 7 é o CEO para, os, os, para o blog, no caso aqui, né? Mas ele ensina também a fazer o CEO para os vídeos, tá? Aqui no módulo 16, ele vai te ensinar o passo a passo de como você fazer o vídeo review. São 15 aulas, ó. Ele te ensina a escolher o produto, ele te ensina a encurtar o link, o, link né? o roteiro, que eu já até fiz um vídeo sobre encurtar link, vou até deixar no card aqui em cima. É, gravando um vídeo na prática, tirando a foto para você fazer a capa, editando o seu vídeo review, gente, ele te pega na mão, ele te ensina passo a passo como você vai fazer a edição do vídeo, tá? Tá? Eu já fiz outros cursos que as pessoas, ah, eu não vou ensinar como edita, você procura no YouTube. Mas ele não, ele te ensina passo a passo, ele te ensina a baixar o editor do vídeo, ele te ensina como você editar o vídeo. Gente, é super completo esse curso aqui. O, o bônus 17 é, uma, é a técnica proibida de vendas. Isso aqui eu vou deixar em suspense, que é uma técnica, uma técnica super importante para quem trabalha com canal no YouTube, né, para fazer vídeo review, fazer vídeo do canal de nicho, o bônus 10, o, o módulo 18, né, que é o bônus 10, são atualizações, novas estratégias, o 19 é sobre o grupo secreto no Facebook e no Telegram, aí tem o suporte, né, que é via WhatsApp, e Telegram, o módulo 21 que é, o, é conclusão e avaliação do curso, o módulo 22 é para você se afiliar ao curso. Então, assim, o é super completo esse curso. Gente, eu me arrependi de não ter comprado esse curso antes, porque ele te ensina tudo bem, passo a passo, super mastigado. Para quem começou agora, olha, o módulo de copy, que é muito importante, ele te dá os gatilhos metais para você trabalhar. Ele te passa os sete gatilhos mentais mais usados no marketing digital, tá? Ele te ensina, assim... Gente, é muito mastigado. Para quem não sabe nem o que é vídeo review, para quem não sabe o que é trabalhar com o YouTube, esse curso aqui é maravilhoso, porque eu nunca vi um curso assim tão mastigado como esse. Hoje ele está com 115 aulas, mas ele toda toda a vida ele está renovando o curso, tá? Ele é atualizado constantemente. Então, eu super indico esse curso. Eu ainda não terminei de fazer, né? Eu ainda tô aqui com 77% das aulas, porque como ele é muito extenso, eu também eu trabalho, eu tenho que trabalhar e intercalar com fazer o curso. Mas assim, eu super indico ele, quem puder fazer, é, e o preço, gente, está super em conta. Eu vou falar para vocês já já sobre a promoção que vai ter nesse curso, tá? Gente, só para não perder o pique aqui do da Black Friday, eu ofereço para vocês, quem comprar no meu link, tá? Vocês vão ter um su meu suporte por WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, além do suporte do curso do Jefferson, eu vou dar um suporte para vocês também, tá bom? E vão ter uma mentoria minha, tá bom? Duas horas de mentoria para quem comprar o curso comigo. Vocês podem dividir meia e meia hora por dia, de um em uma hora. Eu vou pegar na mão de vocês também e vou ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem sobre o curso Minha Melhor Estratégia, como vocês trabalharam no YouTube. Então, quem comprar o curso no meu link vai ter meu suporte via WhatsApp e duas horas de mentoria, ok? Gente? Eu espero que vocês tenham entendido bem, bem... acho que eu falei assim de uma, uma linguagem bem clara sobre o curso, né? Eu espero que vocês tenham captado a mensagem, tenham gostado do vídeo que eu mostrei para vocês, porque nem todo mundo mostra dentro do curso, né? A maioria das pessoas falam do curso, falam como é, falam e tal, mas não mostra a estrutura do curso, o que, que você vai aprender dentro do curso. Então, eu particularmente aprendi tudo hoje que eu sei do YouTube, sobre vídeo review, sobre monetização. Gente, quando eu comecei aqui, eu não sabia nem fazer um, um canal no YouTube, eu não sabia nem para onde é que ia. Então, eu aprendi dentro desse curso como era que eu fazia meu canal, como era que eu soltava meus vídeos, como era que eu fazia os meus conteúdos para os meus vídeos. Então, tudo isso você vai aprender dentro desse curso. É super completo. Várias pessoas já estão ganhando dinheiro com esse curso, depois que fizeram esse curso, inclusive eu, com os vídeos. Então, assim, eu, eu recomendo para vocês, é um curso super completo para vocês aprenderem a trabalhar com o YouTube, que é uma ferramenta que deixa vocês ganhando dinheiro durante 24 horas. Ela trabalha, você faz o vídeo, deixa lá no YouTube e ela vai trabalhar para você 24 horas. Melhor ainda, de graça, vocês não gastam nada, tá? Vocês não gastam nada para postar vídeo no YouTube. Se vocês quiserem, ele tem um, um, um módulo lá que ele ensina a vocês fazer a técnica de Black Hat, mas vocês fazem se vocês quiserem, tá? Mas, eu aconselho vocês, se é, é, Colocarem na lista de espera né? Como eu falei anteriormente vou, te, vou repetir É um aquecimento da Black Friday Então esse curso Vai ser mais barato do que No dia da Black Friday Eu te garanto gente Eu comprei esse curso numa promoção Quando ele fez esse curso ah, Se eu não me engano o curso custa 167 Eu paguei, se eu não me engano 97 reais. Mas eu posso te garantir Que esse curso vai ser mais barato do que isso Nesse dia primeiro, que vai ser somente das 9 às 22 horas. Depois disso, vai ser só no dia da Black Friday, que vai ser dia 8, 9 e 10, se eu não me engano. Mas não vai ser esse preço do dia do aquecimento. Então, eu aconselho vocês a correrem, é, fazerem a sua inscrição no link aqui embaixo de WhatsApp que eu vou deixar. Vocês me chamam para eu colocar vocês na lista de espera do aquecimento da Black Friday. Então, gente, aguardo vocês aqui no WhatsApp. Tô, novamente, todas as terças e as quintas aqui trazendo vídeo pra vocês sobre conteúdos de marketing de afiliados. Peço, novamente, a vocês para se inscreverem no canal para eu continuar trazendo conteúdos e a gente se ajudar. Tanto eu ajudo vocês com conteúdo, como vocês me ajudam a fazer o canal crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É, compartilhe com seus amigos Aqueles seus amigos que estão interessados Em ganhar dinheiro pelo Youtube É uma mão na roda gente Esse curso, compartilhe com seus amigos Falem pra ele desse curso Porque vale Muito a pena Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Até o próximo vídeo